E aí pessoal, beleza? Aqui é o senhor Titi, trazendo mais um vídeo pro canal. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte rapaziada, hoje eu trago pra vocês um novo DD Tank. Não sei se vocês estão lembrados aqui o lançamento que eu falei do DD Tank, que era 10.2, que era o DD Tank Walter pra vocês que não conhecem. O link tá na descrição. Mas eu já fiz um vídeo desse, tem um mês. Bateu... Vou colocar aí o tanto de vídeo que tá aí, mano. Pra vocês verem na tela. E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui para divulgar novamente para vocês. Porque talvez vez que eu fiz aquele vídeo, tinha excluído. Daí que ver Eu falo assim, o servidor tinha resetado para a verdade. Eu não tava dando para entrar. Muita galera falou assim que eu tava fazendo vídeo fake. Que o tem que era fake. Não dava para entrar. Mas isso daqui vai dar, mano. Daí que ele tá online. Tem muita gente jogando. Pra vocês têm noção, galera. Eu vou entrar aqui, ó. São 8 e 24 no momento. que tanto de gente está tá jogando. Muita gente mesmo, né, galera? Hum. E é uma coisa muito legal porque tipo assim às vezes que você quer jogar no dele tem que tem muita gente jogando o tem qual que tá 10.2 um batalha eu não sei no momento quanto que tá andando mas eu acabei de entrar acabei de pegar a foto a verdade isso tem esse evento limitado no um evento de lançamento o único evento que tá no é esse daqui precisa aqui de troca também pesa a transmissão pega os eventos um, top vou mostrar o que o rank né para vocês ah, não se esquece, se você for novo aqui, se inscreve, que a gente tá no rumo a 4k. quem bater 4k vai tá bonito, hein, parceiro? Então, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação da mais. Também me segue nas rede social pra você ter interação melhor comigo lá, beleza, meu amigo? E um tal de coruja, que é o top aqui, beleza, mano? Vamos é ver aqui, level 34, tributo legal, É... Pra ah, KV alcançar ele, se você sabe jogar bem, não saber desse servidor, beleza né? Vamos aqui, vou tentar fazer um pfz aqui, ver quantos que dá de, de, de batalha pra gente mostrar o servidor inteiro pra vocês Novamente, vou deixar o link aí na descrição, ó, vai ter um link o URL encurtada, se você quiser me ajudar Vai ter um link que ver normal pra você entrar no Tank normal, beleza mano? Vou deixar esses dois links, se você puder clicar nos dois um você me ajuda e o outro quer ver você já vem direto pro DD Tank, beleza? Porque o outro vai te levar pro anúncio, beleza? O primeiro link. O segundo já vem direto pro DD Tank. Deixa eu montar isso aqui porque.. Facebook é foda, né, galera? Mas beleza. Ó, acabei pegando um tal de tio, sei lá o que. Mas tudo bem, só quero encostar nele pra me ver quanto que vai dar aqui de. Cupom. Beleza? Dá uma olhadinha na conta do amigo aqui. Fundo um Dank é hard a gente vai saber agora, galera. eu imagino que seja, porque muita gente tava falando que deveria ter Tank é hard. Aí quer ver. É, é hard sim. Vamos ver. dá pra ver. Acho que vai dar pra ver sim. Vou excluindo aqui os negócios. Vou ver quando tinha 200 cupom. Vamos ver quanto de cupom que eu vou. Agora eu vou ter que dar pra raciocinar. Pera. É. Ah, tá. mil, galera. Quando você perde. Ah, dá pra upar. Hum, dá pra ficar daquele naipe, Nesse que tá ligado? Tá, parceiro, então. Vou deixar o link na descrição, como eu falei pra vocês. Tô falando novamente. Clica aí, cria sua conta e vem jogar. Quero ver como que esse que vai estar, beleza, galera? Daqui um tempo. Vou conseguir uns cuponzinhos, vou para minha conta. E tem como você jogar pelo celular. Isso que é uma possibilidade muito foda pra você querer... Divulgar os amigos. Já manda um vídeo que te e fala. Oh, olha a capa desse amigo. Olha o vídeo dele. Oxe, parceiro. Assim você me deixa apaixonado. Não. <risos> <risos> <risos> Enfim, galera. Ó. Agora vocês vão jogar aqui, mano. Porque. Obrigado que tem muito inscrito aqui. Que tava com saudade desse servidor. Se você curtiu esse vídeo, mano. vai deixar o like e se inscrever. Eu acho que é 30k por vitória. E 15k por derrota. Isso que eu imagino, galera. Então, tá bom, né? Bem, beleza? Isso aqui é só pra me testar mesmo, mano. Daí daqui a pouco eu consigo ficar forte, fazer as coisas aqui é vou deixar aí vocês vão curtir galera que esse servidor tá aqui meu voto a do mano é um servidor que tá muito cheio moral amigo jogar e achando que eu vou querer ter dó doce vou tudo lá meu pai se você não jogar tá tudo é comigo mano. então night joga aí night hard acho que é se pronuncia <risos> mas beleza né galera se mano aqui tá meio doidão aqui os cara que quer ver o poder do falante né mano é isso como bloquear mas tudo bem não tem como peguei o que esse cara vai fazer Joga meu parça Faz o seu jogo Porque Complicado E ó Matão Por isso que eu tô fraco Meu parça Mas aqui A gente tem que ver Persistência O objetivo que é Levar você à morte Então Se moscava morrer Show os anúncios Galera olha os anúncios já tá rica e fica mais, hein? aí sim Vai com live véio, Que eu não quero ver só live <risos> Zoom aí. Mas enfim, mano 15k por Vamos ver se é 15k mesmo que eu vou ter aqui na mochila Mas esse vídeo Não vai ficar muito longo, beleza, galera? É um vídeo mais para mostrar como que eu que que estar Ó, É 15k mesmo, por derrota 30k por vitória eu, não posso... eu tenho que ver certeza que é isso, mano eu Nem conta Beleza, eu quero ver aqui no melhão se tem alguma coisa aqui ó, pra gente comprar Vamos ver Daí já comprou a super arma Eu coloquei a mais 12, depois coloca gold avança. Então, eu quero ver Esse vai querer se eu a mão Tietiezinho jogando, fi Tá bom, meu parceiro Não tem nada aqui pra nós Os caras colocam só Alguns colocaram uma sua fogo intenso Ah tá, o cara tá vendo 50k de cupom Vou comprar, vou comprar esse fogo intenso, vou ficar um pouquinho mais forte. Mais um PVP, daí eu compro esse fogo intenso. Esse vídeo bateu uma quantidade de likes muito legal. vou fazer? Vou fazer mais vídeo para vocês. Vai depender de vocês, beleza? Porque o último vídeo, mano. É uma coisa. Eu me view, Muito like, muito comentado. Uma coisa que surpreende os criadores, né, mano? Isso é uma coisa boa pro canal. Então se você apoia, é o seguinte, vai isso aí. Nossa, mano. Esse cara tem conta nick. Que é fake? Não, mas eu acho que não é fake, né? Esse cara que tá criando quer ver. Ah, para, gente. Eles estão criando fake para ficar forte. Abrindo. Página... Ah não, isso que eu acho engraçado não faz isso não, velho aí, velho Vou criar Senhor tt 1, o tt 2 não vale a pena não, parceiro Uma tá boa Vem, esse cara... É 25 Sabe onde que esses caras arrumam essas coisas aqui Beleza, né? Tudo bem, a gente entrou no servidor hoje Não sei quando que esse servidor foi lançado nenhuma nação informação... Tudo bem É meu amigo, ó Ai, gente, não quero... saber o que vocês estão falando me interessa, entendeu? Vou ver quantos que eu vou ganhar de culpa Que isso mata matar esse noob? Ver? Ah, é. Vamos ver a jogada dele. Manda um pouquinho pra frente. Mandar um sequinho, né? Para ver se ela acerta um tiro. Deu um DVZ. Agora manda o um dano. Sei é isso aí, meu pai. Hum, acho que eu mato, hein? Eu tenho que ver. Tá mandando um seco, tem. Tenho... Aí, beleza. Um o que tá falando que vai rolar uma live, sorteio. Dá uma olhada lá. Daí eu apareço lá. Vamos ver se ir. vai ter muita gente assistindo. Vocês me ajuda nos itens aqui também. <risos> o último diretor aqui me ajudou nos itens. Vamos ver se me ajuda aqui. Se for hard, talvez ele me ajuda nos cupom, né? Já ajuda, né, mano? Pra poder que ver nos vídeos. Porque eu nem tem, galera, pra gravar velho, pra vocês terem noção. Hum, que sorte, eu mandei muito forte também. Agora ele vai voar, certamente, vai cair um mosca, né? Foi um jogador... Certo? É. Ó! Você arranca 1.900, assim de vida? No pousito. Ó, jogador. Me mataram. Só que não. agora eu vejo quantos que ganho de cupom por vitória. Não tá caro, tá bom. O que eu falei pra vocês? Não tá caro. Mas tudo bem, esse aqui é o vídeo, se você curtiu, vai deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação Deixar muito like mesmo, porque se tiver muito like, que eu vou fazer? Mais vídeo para vocês, pegando que ver, evolução, pegando muita coisa aqui, fazendo aqueles vídeos, ó Só com o Tietchan mas já pra fato aí, com as capinhas, ó, sensacional, parceiro Então, deixa o like, beleza galera, para mim motivar aí E fala assim, ó, tietê, vai na comunidade no canal, seja membro aí, porque às vezes que quer ver se você for membro, mano, vai ajudar muito o canal. Imagina o Titi com direito aqui também. Então ajuda aí. E é nóis. Até o próximo vídeo. Um abraço, seu Titi. Oi.